Oi, eu sou o Felipe, tô aqui do Coletivo Digital, que é um espaço em São Paulo, que trabalha com inclusão digital, cultura digital, disseminação de software livre, a gente tem um estúdio também, fazemos gravações. A gente vai sair daqui para ir para o Conexões Globais, em Porto Alegre. E lá a ideia é levar um pouco dessas coisas que a gente tem feito para uma oficina. Uma oficina de edição de vídeo livre e edição gráfica livre. Mostrando algumas ferramentas como GIMP, Inkscape, KDN Live, FFmpeg. A gente vai conversar também sobre acervos livres, estúdios livres e alguns conceitos que envolvem o licenciamento de obras em licenças flexíveis, como Creative Commons e Copyleft. Eu espero você então lá para a gente conversar sobre tudo isso e um pouco mais.